Olá meus patinhos e capivarinhas, tudo bom com vocês? Hoje estou aqui com mais um vídeo. quanto tempo que eu não falar aqui com vocês? E hoje eu estou aqui com a Fê. Oi pessoal, tudo bem com vocês? E o canal dela vai estar tá bem na descrição do vídeo. Hoje a gente vai jogar o jogo Evelyn de Terror. Então bora pro vídeo! O e a gente, voltamos aqui, pelo amor de Deus! Foi um negócio demorado meia hora só procurando pra nós ir aí com quatro pessoas. E só veio três. <risos> Esse, esse jogo inclui sons e efe é, efeitos sonoros e... Não, não, eu não, eu não, eu não vou esquipar o Lembrando que eu não sei inglês. Olá, detetive. Guarde, eu não sei. Você poderia é, fazer isso hoje? Hoje é hoje? Eu, eu sou fazendo... o... Hã? Só tá nas duas agora. Nossa. Eu sou o Mr... Mister... Nossa, deixa eu ler. Eu não sei, mas eu também leio. Agora eu vou ler. Harry, take a look at the notes. Eu não sei inglês. É, senhorita Evelyn Mayawks. O nome dela é Mayu, tá ligado? Mas nasceu em abril. Ei, minha esposa. Temos... Estamos vivendo em uma segunda casa. Eu não sei. I mais my days away Evelyn dying. We go to Evelyn adult. For ré 13, yeah. 13 13 de onde Belo gritou a Royal Family Member ele, ele, ele deve. ela, A menina deve ser filha do. do. do desse cara bem aí. Do detetive? É, é, desse carbon aí, aí a esposa. Aí a esposa disse que. Eu não sei, cara. É, a gente tem que. A gente.. Tem que acabar com a, com a boneca. Que boneca? A boneca vem que ele mencionou. mencionou boneca, eu nem lhe vi. Depois que a Evelyn morreu, nós começamos a escutar a som de passo. Moço, pelo amor de Deus! Isso é ridículo. Olha! Isso é ridículo. A boneca não tem nada a ver com isso. Desculpa, Bolt TF. Aí é a Evelyn mother. Nós movemos. Para fora. Não está para pular, não quero mais, não! A gente vai ter que ir pra casa deles investigar o negócio da boneca. É isso? É. O negócio da boneca... Ai, Aí, afinal, olha teu dente Ó, Olha o galerinha, que legal. Ai, bem que tá parte. Ué, cartão. ele não era o detetive porque é que a gente tá aqui no cartão. Eu não sei. Quem, a new onde, quem? Eu não estou interessada em nenhum humano. É. Ah, só não sei. Ah, vai estar aí a tradução aí é do lado, povo. Pelo é. amor de Deus. Depois a gente se... Ah! Ai, gente, o cara, meu Deus do céu, fecha a porta. Sumiu. Nossa, tá... no começo do jogo. <risos> Pelo amor de Deus. Deixa eu aumentar aqui o som. Que eu sou brava. Só tem o pai e a mãe vivo. Como é que é, brincou? Ei, doido, você não faz bem, não. Uh, uh, uh. Hum, comidinha Tá, ah, não abre Ai, gente, o negócio que eu vi é que o canal tá perto da meta E para quem não sabe, a meta é 270 Aí eu vou começar a fazer live na Twitch E minha Twitch tá bem na, na descrição, o link É isso Ah, não sei ler Hoje, ela me contou que achou algo Que foi usado To be... Pa, que foi o... Que foi que? Vai estar tá tradução, eu não vou traduzir nada, eu só vou aí porque eu não quero tentar a história. É isso. É. Ô, oh, gente, não é das portas abrem. Então bora apesar que no fim do corredor Será é. que tem que descer lá embaixo e fechar uma chave? É, deve ser. Pula aqui. Ó, oh, pula mesmo. Acho que é cozinha. Nas tortas, será? Aqui. É, doido, que barulho foi Meu Deus, que susto, senhor. Coloca aqui, ó. Ué. Ei, doido Hum, eu tô arrepiado mãe. que foi? Me liga Eu escutar ah, um barulho e assim? Ei, moço tá a água, pelo amor ah, de Deus, é, liga ali, Aqui, ó Coloquei oh, alguma coisa aqui Oh uh -huh. Ei! que foi, meu? Eu vi, eu vi, eu vi, eu vi, eu. Vi. Calma! Eu vi! Tu não coloca o isso, tu não escuta! É que eu tô vendo! Ai meu Deus, meu orelha tá coçando! Casa velha, né? Não tem eu tô nada. Tô escutando o que... passo! Porta. Ah, aqui! Aí Aqui! Tomar um banho, galera! Um sabonete! Um Escova de três lugares! Poxa, mano, por que tava... acho que tem que colocar aqui, acho que tem que encontrar as escovas pra botar. Falta uma. Ai! Hum. Moço... Olha uma chave. Mainberg... Quarto principal? Quarto... Quarto... Do meio, de baixo, de cima? Ai, voltei! Voltei, que eu, que eu tô refletindo aqui. Refletindo? Mas... Voltou, voltou, voltou do... do... de Narnia. Aqui? Não, não, É aqui. Muitos problemas técnicos ultimamente. E moça só tava vendo, não fiz nada não, eu não fiz nada não, só vi. Olha lá. Ai que bonito, cara. Carola. Paruas. Du, du, du, du. Classificadas, tá ligado? Ah, tem mais papel bem aqui. Papel? Ela disse oh, Duda, que ia oh, oh, meus Duda, olhos. não, Duda é minha irmã, gente. Ei, ó, essa foi tu falar aí, ó. O negócio quebrou? As pérola aí andando aí, né, ó. Tudo que ela um lugar específico? She told me remove Ela me disse que se eu remover os olhos, tá aí, tudo vai acabar, é isso. I don't want to help me, I have to be careful. Note todo oite de rouboturnos do Waiter. We'll também não sei não, gente. Pelo amor de Deus. Mas Olha, é tem uma caixinha. É aquelas caixinhas que.. A... Ah! <risos> é doido. É tu que abre e eu que escuto, tá ligado? <risos> é. Ah, Tem então um negócio aqui. Abre! Caramba, de detetive, nós. Hã? Bora, bora. Aqui, Deve ser o slack aí aqui embaixo. Será que o homem chora? não, chora. Choraste? Ai, que quartinho bonito. Eu vi alguém nada. É, Ei, doido. Eu sorriro, sorriro. É, é, é. Também você sorri. Ó, tem uma. É, doido. Eu tô toda arrupiada, ó, desse jogo aqui, ó. Chega que eu tô tensa. Nossa, aquele tenso que. Dói. Maca. A ah, boneca! É doido esse negócio que é doido. Não, ó. Pelo amor de Deus. Então, papel, licença aqui, colega. Só vou ver que o papel. Eu só vou tirar um print aqui, tá ligado? Que eu sou mó ruim de memória. Lembrar, eu não consigo lembrar. Ah, tá tocando musiquinha, acho que é daqui, vai tocar música mas não é, tá ligado? Espera aí, pega aqui o papel e tá anotando. Ok, boneca de boa, filha. Vou abrir a casa. Dá é pra fazer o que no quarto? Não sei. Dormir, tá ligado? Ah, tá. Ê, <risos> <Ei>, bicho levantou! Hum. <risos> <risos> Achou uma manivela, uma carivela, uma handle, uma mão Eu não Eu não Eu não Fê, pega a chave! Pega aí, tu. tu tava do lado da chave! Ela desapareceu! Não. Fê. Não. Fê, ela desapareceu! Fernanda! Eu sei, eu vi! É doido, Long. Bora! Bora logo, o Long. É salão, salão? É. Sei lá. Bora, bora. Nossa, bora. eu tô dando meus ombros aqui doendo. É doido. Ah, meus ouvidos! Vou tomar com medo de você não. Eu tô com ódio. Você tá me deixando surda. Sim. Eu? Não, a ah, bicha aí. Tiro, ah! Eu não vou olhar pra trás, eu não vou, não vou, não vou. A primeiro, ah. eu já fui pro onde eu já escuto ela gritando no meu sofrido. Vai, vai, vai, vai, vai! Ainda bem que eu boto meu boa Ela ali. tá andando! Bora junto! Vai logo! Hum? Ai, que bonitinho! Até meu Deus tô... do... Opa! Negócio interessante eu oh, desbloqueei esse negócio. Hum? Meu Deus, atiraram. Atiraram! Atira. Se esconde. É? A cadeira caiu sem querer derrubei o quadro. Aí que negócio, esse negócio que abriu, a cadeira caiu. Eu também não sei o que é está que acontecendo. não. que oh. isso? Ela mentiu para mim. Ela estava me usando, ela disse que, que ela vive no meu corpo para sempre, no meu... nas na noites, do night. Eu preciso para ela, ela, ai x do que, eu preciso x pode é... É a Eu um livro, um livro preto e clicar nele. Livro preto, que livro? Eu aprendi na televisão, deu assim. clique no. Que televisão? Aqui. Ah tá. Abre uma passagem. Reclera. Deu uma olhada. Ai, ah, olha é aqui. Você tá fazendo a coisa mesmo, eu não tô vendo nada, não. E é aquele relógio ali? É, aqui. Ah, tá! Viu? Por isso que aqui, tá. Nossa, que bom que tu anotou. Porque eu perdi o print. Calma, pera. Eu não tô mexendo aqui não. Não tá ligado? Eu não consigo mexer. Não, hum, calma. Um, dois, calma. Ué, será que você quer de resolver alguma coisa? Não, eu vou ir lá ver o negócio aí. quando tu resolver, aí. eu também. sim. negócio não muda. E tem, e tem alguma coisa que aparece que eu sei. Ó. Oh. Nove é uma flor, zero é uma estrela, 3 é o um símbolo do mais e 7 é um quadrado formando um quadrado em pé, de um lado, tá ligado? Ele pode estar pedindo pra informar a ordem, não pra ir, tipo, clicando tanto de vezes, sabe? Caso primeiro é flor. Ah, eu tive ideia. É flor, estrela, mais bielo. Calma, limpa Fê, não clica tá. Flor, não, errei, calma Flor, mais Estrela, mais Ah, saber! Ah, Vai a lá. boneca Vai lá já, lá tu, já, tu, tu já tá na frente Ai, ah, tá já tá bem agora Legal, mulher O que que faz agora? Vai sai, sai na frente, cara. Tá? Sai Sofia. Por quê? Eu tirei os Eu... olhos dela. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Mañana no hay clase. Podia descansar. Ei, doita tá pisco. Ami, não gosto desses negócios aí, não, ó. Que estranho, ou oh, como estranho? Acho que é que estranho, né? <risos> meu Deus, meus ouvidos, mano! Meu Deus, meu Deus, Ai, gente terminou, gente. desci. pelo amor de Deus, é, foi Tchau, gente. Tudo. Esse foi o um vídeo, pelo amor de Deus, que susto! Ai, Tchau, já. gente. Até o próximo vídeo. Fui. Adiós.